Fala, fala galerinha! E aí, Eu sou o Norberto Cara. e esse é mais um Elefante Literário e a gente veio trazer capas que deveriam ser melhores. <tos> livro que até é bom, mas as capas, quando você vai pegar pra ver, minha gente, é umas poiqueiras que o povo faz. Agora eu fico imaginando como é que, né? Como é que passa? Como, como é que, é que, que passa? passa? Tem gente que acha bonita? O que é aquelas? Eu não sei, por que é aquelas... Não, é porque a gente já entra numa discussão muito mais profunda do que é o belo, né? É verdade. Aí... O belo, o significado pra cada pessoa, né, vai é. ter uma variação. Enfim, vamos, cada um tem sua percepção. Vamos pra é, frente. a minha percepção é essa. Então, vamos, vamos pra então, frente. Então diga a primeira sua. Eu vou dizer a primeira capa. A primeira capa, a ideia é boa. Não vou mentir, né? Porque tem a ver com o título, inclusive, é mais ou menos a metade exatamente o que diz no título, que é minha metade silenciosa e a capa é esta, minha gente. Essa capa, metade, dividida, <risos> meio azul, sépia, não sei, não sei que tomada essa, meio invernal. Não, é sépia não, não é sépia olhada. É, meio, mas é tipo um azul, tipo sépia. <risos> Nada Fio, a ver. Uns um filtros. Uns um filtros, azul, uns um filtros cinza, que nem a cinza 100%, uma borda de aquele Instagram de 2000 e... A circulação do Instagram, não sei, muito estranhos. Eu, eu fico incomodado por essa borda mesmo. É estranho demais essa borda, feia, feia, capa feia, escura, muito dada. Que... E o livro é ótimo. E o livro é ótimo. E até uns momentos que ele não, não, não é tão pra baixo assim quanto essa capa. Ela dá, um, dá uma angústia no coração. O próximo livro que eu vou falar eu não li, mas o Norby leu e disse que é muito bom. Só que a capa é essa, gente. Encarcerado. Super divertido, minha gente. Gente, tem... não, não vai dar pra ver, eu acho. Mas tem uma foto de um menino aqui. <risos> Sabe aquelas fotos de banco de imagens? é com certeza isso aqui? Esse menino aqui. Sério, uma marmota. Essa aqui, gente. Essa fonte. Alguém ah, fala dessa fonte. Eu acho que se merecia. Se, se é uma série boa, eu acho que ela merece. Sabe que é uma coisa feita, mas não é muito caso, não. Próxima capa que eu vim aqui dizer, de um autor que eu gosto bastante, né? Sempre falou bem, falou tudo de bom. Seria mas essa capa seria o favorito? Aquilo. Mas essa capa não se salva. Não se salva, minha gente. É a capa de cordilheira de Daniel Galera. Essa aqui talvez seja um pouco ruim de ver. Não tem, não tem cabimento. O que é isso? Alguém consegue identificar alguma coisa nessa capa? Tem uma, uma borda que nem a outra. <risos> tem uma borda, eu acho que era moda na época que fizeram. É uma coisa a ver com gelo, mas aqui não tem... não, Pior. não deu. E tem um brilho, é que nem a capa de, de feita de fumacioso, que tem uns brilhos é horríveis. Quem gostar, por favor, não fale mais comigo. O segundo livro que eu tô falando aqui hum. é o seguinte. Pra mim, eu acho um problema, na verdade, por questões de leitura. Assim, merecia pra você identificar o livro, entendeu? É, a leitura que, na verdade, não tem como Exatamente. ser feita. É? mais de tinta e ouro, é isso? A leitura, eu acho que é isso. mais de tinta e ouro, a leitura, isso. A tipografia é horrível, é confuso, confuso sabe? Com mistura. Isso aqui é uma prova antecipada, então pode ser que eles tenham mudado alguma coisa. Então não temos como saber. Não mudaram? Não, não, não. Vixe, Já foi lançado então. mesmo. É mais ou menos esse jeito, ainda tem uns, uns relevos Talvez tenha também. Não, não foi legal isso aqui. É mais no sentido de, de leitura mesmo, de clareza das informações. É, eu então, acho que É uma que estilografura, estilografura, não sei mais. E o pior que a ideia, eu acho boa, acho, assim, eu acho bonita. Por exemplo, a ilustração Mas essa parte da informação da tipografia não ajudou Vou falar agora de um livro eu Também já comentei aqui no canal Tem até resenha, pode ver nos cards É legal o livro, divertidíssimo Agora não tem nada a ver Nada, a história do livro com essa capa Uma floresta verde com mais uma borda O livro é o jogo da morte, tá? De Ursula Poznansky Primeiro, tem a mesma borda de minha metade silenciosa <risos> <risos> Começando daí Aí tem umas árvores subindo, uns pretos E não dá, não dá pra mim Essa fonte também não dá Nada aqui nesse livro dá certo Porque uma coisa, na verdade, eu vou... Posso dizer spoiler, será, se eu disser? Sobre o que é o jogo? É uma coisa de computador, já tem dizendo aqui, ó, na orelha. É um jogo de computador, e o que é que tem a ver essa floresta, alguém me O último livro que eu vou falar, eu amo. Amo esse livro, eu Sim. amo essa autora. Inclusive, eu acho que eu posso estender <risos> para todos, para os, todos livros. os livros <risos> dessa autora, mas é Sophie Pincela, A Lua de Mel, minha gente. Não, o que é isso? Não, sério. Tem uma coisa, sabe o Word? Uns bonequinho de paletinho <risos> que World tinha no Word antigamente, assim, <risos> é esse aqui. Fui horrível. Só, ai, ou... Oh. Eu não, não sei o que falar, sabe? Talvez tô... eu fico sem palavras. <risos> E o pior é que realmente é um livro ótimo, é um livro divertido, sabe? Oh. É eu não ia nem escolher essa capa, porque eu tenho um apego por Sofie Quincella, eu adoro Sofie Quincella. Mas aí depois o Norby, ai, ah, essa aqui eu fiz menina, pode crer, é né? feia, rapaz. Não, pelo amor de Deus, Sophie, eu acho que Sofie Quincella merecia, sério mesmo. Oh. E o pior é que todos os livros realmente seguem essa mesma linha, mudando as cores e tal, mas mesmo pensamento. Inclusive deixa aqui nos comentários livros com capas que não se salvam de jeito nenhum pra você, que você acha podre, feia, horrível essas capas e não mereceu nem sair da loja. Aqueles, <risos> chateada. <risos> se inscreve no canal se ainda não foi inscrito, deixa o seu like aqui embaixo para ajudar na nossa divulgação e fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Fala, fala galerinha. É isso, eu sou o Norberto, esse é mais um elefante. Minha, Ele... dessa vez foi rápido, viu? Vamos só um pouquinho, porque eu até o assim.